Nossa, aí mudou totalmente, hein? Uhum. Ela tá usando aí um hobby de, uma, de, uma, de um tecido de microfibra bem molinho. E aí um sutiã em calcinha, uma coisa meio dalisca, com esses pingentes de guipiro, uma renda, tom sobre tom, tons de azul. E tem esse recorte, esse, esse bojo que dá uma, uma realçada no decote, não tem decote lindo. que resista. Uma coisa meio gipsy, meio isso, meio gipsy, isso mesmo, borrochinho, né? borro é? é exatamente, Luciana. Muito legal, mas essa lingerie não dá para esconder, tem que mostrar. Tem que mostrar, não é? E, e essa franjinha é um guipira, então é um material bem molinho, bem suave. E além de tudo, a lingerie tem que ser e ela confortável. Tem uma ela tem uma tatuagem ali, é isso? Seus passarinhos? É, isso? é umas estrelinhas, passarinhos, os passarinhos. Tem um passarinho? É uma flor. É o quê? Eu vou ver. O que, que é isso? É um dente? É um o que é isso? Ah, aquela florzinha. Entendi, mas ela acaba em algum... Ah, entendi, o dente de leão. Muito bonitinho, hein? É bonitinho mesmo. Bem charmosa. Não, essa cor é realmente é muito bonita. É lindo, um azul, um azul que fica muito bem com jeans. É verdade. É, um azul que puxa pro e até Dá até dó esconder essa lingerie. Não dá dó. Tem que mostrar. Essa daí você coloca uma saia, um shortinho, porque não tem nenhuma transparência que comprometa. É verdade. Muito bonita mesmo. Diferente. Agora eu vou chamar a Vanessa.